E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar ensinando a vocês, pessoal, de uma forma muito rápida, como trocar a fechadura da porta, tá? É, de uma porta de madeira, tá ok? Para isso vocês precisam observar que tipo de parafuso que prende a porta de vocês. Normalmente é Philips, mas pode ser Fena também. A Philips é essa que tem uma cabeça cruzada, tá bom? forma de cruz a cabecinha dela aqui em cima e a fenda é essa reta aqui tá isso para é uma pessoa to totalmente leiga que não sabe o que é uma ferramenta talvez você precise de um alicate pode ser de, de corte ou um alicate comum tá bom para tirar essa esse pino aqui que segura a maçã para iniciar a gente é, você pode iniciar de duas formas ou tirando o, o, o cilindro tá ok que é esse aqui onde fica a a chave ou começar tirando a maçaneta de qualquer forma essas duas peças aqui é o primeiro item que você tem que tirar para poder trocar a fechadura tá bom aqui nós vamos começar trocando a, tirando a, a maçaneta tá bom e para isso nós precisamos tirar esse pino que toda maçaneta tem é um pino tipo um preguinho que prende ela tá você pode pegar o um outro prego fininho bater de baixo, de, de baixo para cima até ele apontar aqui em cima. Quando ele apontar, você puxa com o com um alicate. tá? Como eu já tirei aqui. E aí então sim ele fica solto. A maçaneta está tá solta. Aí você vai puxar ela de um lado e do outro. Ok? Tira um lado e tira o outro. Há ocasiões que há muito tempo que você não usa, pode ser que essa maçaneta fique emperrada aqui. Quando isso acontecer, é muito simples. Basta dar uma pancadinha, tá? Qualquer ferramenta, dá uma pancadinha assim, ó, Devagar, para não forçar muito. E tira ela, tá? Bom, feito isso, nós vamos agora tirar o cilindro, que é isso aqui. Porque se não tirar o cilindro, a fechadura obviamente não sai. Todo o cilindro é preso por um parafuso que fica aqui, nessa parte aqui é, frontal. Então nós vamos desparafusar parafusar esse parafuso, tá? Observe que é o parafuso que fica bem na reta do, do cilindro, que tem dois nas extremidades da fechadura que prende a fechadura, é esse maiorzinho aqui que tem a cabeça maior que fica bem na direção do cilindro. Nós vamos desparafusar ele. Ele é um parafuso longo que alcança aqui dentro, é ele que trava o cilindro da porta. Tiramos ele. Essa, essa, esse cilindro aqui é um cilindro de duas partes, ok? Você observa que saiu um lado e agora eu vou tirar para o outro, tirando do outro lado. Há cilindros também que ele é inteiro isso, então ele sai só para um lado. Ele, ah, perdão, ele sai inteiro. Tanto faz você puxar para o lado de cá ou para o lado de lá, dá no mesmo. Nesse caso aqui, como ele é de duas partes, aí a gente tira um lado e agora vai tirar o outro. Você observa que ele tem uma, uma, um pino aqui, você empurra ele, tudo com cuidado, não se força nada, sempre com cuidado, porque fechaduras também se quebram na hora que vai trocar, tá bom? Bom, feito isso agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos tirar a fechadura, ó, a fechadura ela tá solta, tá? Agora com a ajuda de uma chave de fenda, nós vamos tirar ela. Você pode tentar empurrar ela por aqui pela parte da maçaneta, como ela já saiu, mas há ocasiões que ela está emperrada, tá? De qualquer forma, eu quero deixar uma coisa, explicar uma coisa para vocês. Quando vocês forem tirar ela, caso ela não saia com facilidade como foi agora, tá vendo? Ela saiu, ela está saindo. Quando ela tiver emperrada é, vocês observam o seguinte Nunca, se você for tentar abrir por aqui Não force muito Por quê? Porque essa extremidade aqui Eu vou explicar a vocês É uma aba, tá vendo? Ó, ó Se você forçar ela por aqui Tá certo? Ela vai o quê? Vai amassar Depois você vai ter que ficar desamassando A fechadura fica feia Tá bom? Esse cuidado você tem que ter Muito bem Pra você trocar Se caso você queira A fechadura na mão A fechadura é essa aqui, ó Vamos dizer que essa fechadura quebrou, tá? ou você quer trocar ela por algum motivo. Você tem que levar ela na numa loja que vem de fechadura. De preferência que você leve ela, para que você veja as especificações da fechadura. Ela tem que ter esses dois parafusos aqui, até que nem tanto, que você pode mexer aqui, botar um pouquinho para cima ou para baixo. Essa medida aqui, ela é muito importante ter, porque se você comprar um pouquinho, que isso aqui é menor, vai ficar aparecendo aqui a diferença tá bom mas o mais importante da fechadura é isso aqui ó essas esses dois furos aqui tanto daqui até aqui o, o espelho quanto entre esses dois eixos aqui ó entre a parte que fica o cilindro e a parte da maçaneta essas duas partes aqui tem que estar iguais tá tanto daqui para cá quanto daqui para cá ó. porque senão ela não vai encaixar nesse furo que já tá pronto na porta tá bom? Normalmente a pessoa que vem de fechadura sabe disso, quando você mostrar ela, ela vai ver se vai servir ou não vai servir, tá ok? Bom pessoal, aí vamos supor que você trocou a fechadura, tá ok? Você trocou a fechadura, a fechadura, essa é a nova, a nossa posição, tá certo? Nós vamos colocar no lugar, nas mesmas especificações, não tem muito trabalho, tá bom? Normalmente ela já vem também com a com maçaneta, tudo, né? Nós vamos colocar no lugar, é lógico que essa aqui não é uma fechadura nova É a mesma fechadura que estou colocando no lugar Essa é uma, uma Demonstração E nós vamos partir do mesmo Lugar que nós terminamos Que nós paramos Os dois parafusos que nós tiramos Por, fim, por, por último nós vamos colocar No lugar E agora Nós vamos colocar o cilindro Lembrando que o cilindro tanto faz de um lado para o outro, se, é, eles, esse daqui estava do lado de cá e esse estava do lado de cá. Mas tanto faz, tá bom? No, no, a ordem dos fatores não vai alterar aqui o, o resultado. Vamos pegar o parafuso grande, que é esse aqui. Vamos prender no lugar. Um detalhe interessante é o seguinte, caso você quisesse só trocar o cilindro, aquele caso de uma pessoa que perdeu a chave e resolve trocar o cilindro para que não tenha problema de outras pessoas entrarem dentro da sua casa, né? Ou o caso de, de pessoas que morou na sua casa e saiu e você quer trocar por pedido de segurança, não precisa fazer muita coisa, não. É só tirar, não precisa tirar esses, parafusos, esses dois parafusos, nada disso. Você vai tirar só esse parafuso grande aqui, soltar o cilindro e trocar, tá? Não precisa tirar a maçaneta, nada disso, tá bom? Então vamos lá. Já está é, firme, né, o, o cilindro. Agora nós vamos colocar a maçaneta, ok? Maçaneta, não. sempre a maçaneta. É, essa parte que prende fica sempre pelo lado de dentro, tá? E essa que tem aqui o, o esse eixo aqui fica sempre pelo lado de fora. Não precisa explicar muito por que isso, né? É porque senão uma pessoa pelo lado de fora pode tirar a sua maçaneta fora, né? E ela pelo lado de dentro não vai poder tirar, considerando que a maçaneta se tira sempre pelo pino aqui. Pronto! Agora a gente vai colocar o preguinho, que é esse pino, dessa trava de segurança, sempre de cima para baixo, vocês observem que ele parece, parece um preguinho mesmo, você vai achar aqui a melhor posição. Vai empurrar ele. Pronto. Tá fechado. Tá pronto. A fechadura. Ok? Se você gostou, deixa seu like. Gostou do canal se inscreva, tá bom? É muito importante o seu like. Não deixe de, de dar o seu like aí, tá bom gente? É... Se achar interessante, quiser compartilhar também, compartilha o nosso vídeo, um para pro nosso canal. Um beijão, um abraço! Fica com Deus e até a próxima.